Eu tô deitado bem onde você matou ele, eu acho. Caralho! Mano. Porra, mano! Tá gravando isso, né? Tô! Pena que não deu pra ver porra nenhuma da luta, né? Mas, caralho! Olha essas bo... Mano, que merda que aconteceu aqui. Caralho, que sorte que eu tenho remédio aqui. dá um remédiozinho, se tiver. Não, só tu um. Ah, eu tenho um composto de cura. Boa. Uma caralho, Deus. moleque. Mano, que medo, véi! Quer subir lá pra salvar? Caralho, o maluco tá com dificuldade de Ah, agora já matamos o bicho, velho. Foda-se sem salvar agora. Ó, Ai, que merda. Dinamite pra caralho aqui. Muita dinamite aqui. Onde? Nas caixinhas aí, ó. Nossa. Ah, então já viu, né? Nossa, deixa eu ligar minha lanterna também. Se é muito difícil a gente chegar. Aqui. Achei... Nossa, achei muita coisa. Achei um livro aqui. Da história? Uhum. Opa, acorda. Que é aqui, livro. Véio? Achei um balde. E tem distinta. uma fita também. Uma fita, Dresch. Aonde Aqui é onde você achou o livro, mas eu peguei já. Não, mas eu tenho que pegar também. É separado? Onde é que está? Tá ali onde você achou o livro, bem, bem do lado do livro. Don't be afraid, just believe. caralho. Ah, baldezinho de tinta, nice. Caralho, moleque. Drust, a gente já veio aqui da outra vez que a gente jogou. Só que a gente veio por aqui. Você lembra Verdade. de lugar? Uhum. A gente tretou com esse bicho também. Só que daí a gente trancou ele, né? Uhum. Ficou atacando ele pelo, pela frente. É, ele não né? conseguia chegar aqui, porque ele era gordaço. Vê se completou o bagulho do teu livro. Que bagulho? Ah, ah tá, visita. deixa eu ver. Uh... Ainda não. Então deve ter alguma coisa pra gente pegar aqui. Foi que o Renan e as coisas se perderam, né? É, deixa eu... Voltar pro isqueiro. Ah, já vi o que, que é? O ah, nomeite. é desnumite. Tá. Um, deixa, que deixa eu ver Deixa eu ver se tava combinado com ela. Não, Talvez... Deixa, que, ah, eu, não deixa que eu coloco. Aqui, ó. Tá. Vou atirar, hein. L. Você afasta bem? Afasta uhum, bem. Uhum. Corre, corre. Caraca, travou. Eita, demais? demais. Não, não. Ih! Preciso de mais! E tem bicho aí atrás! Tá vendo? Corre! Corre! Corre! Corre! Corre! É! Eu não acendi! Ai <risos> é, Caralho! Graças a Deus correndo! Agora corre! Agora corre! Eita! Olha, eu acho que tinha bicho aqui <risos> Não é aqui que ficava os fetinhos? Acho que sim, eu acho que tiraram os bebês do jogo, mano Ah, não, fala isso, quem sempre fala essas merdas sempre acontece uma bosta <risos> Vai ter uns fetinhos bem aí, ó Para, mano Fetinho <risos> Que apelido <risos> <risos> Eu Ai, caralho Ele junto Ele tá comigo Ai, caralho, Ai, meu Deus, velho Eu vou ter um infarto Gravou isso? Gravei! Meu Deus, mano! <risos> mano, é só falar! Não é possível, é só falar! Ele ali, ele ali! Deixa eu dar uma flechada nesse arrombado, me deu um puta susto! Imagina. Cara, tu tinha que ver na minha tela! Eu entrei com tudo naquele cantinho! E comecei a clicar E pra pegar os, os itens. O bicho pulou na cara. <risos> a cara do bicho aqui. Ai, véi. Meu Deus. <risos> eu da mãe, que susto. Ai, meu. puta. Eu, eu falando do, do, do apelido, né? Fetinho, morrendo. É o do... <risos> que, que você falou, filha da puta? Ai, véi. Será que tem mais? Deve ter. Nesse canto aqui, ó, eu, tipo, olha só, tá gente aqui, né? Eu cheguei mal de boa, pum, pulou na <risos> cara. Ó, <risos> oh, remédio aí, toma aí. Eu tô furo. o que, que essa roupa é? O que, que é? Deixa eu ver. Tem que ver no inventário, né? Não, você só pode trocar, trocar elas aí. Não pulei lá elas, qual que.. Faz alguma diferença? Alguma ah, ser um camuflado, um... deve ser alguma coisa que mude, tá ligado? uma aquela aquela lei especial para <risos> <risos> para não atrair feitinho Eita! Carai! achei o toca eu acho Ah, não é fito um celular é um smartphone aqui Galaxy S8 tá ó seguinte a gente tinha que lembrar que a gente veio da. Aqui, tá? Na cadeira. Mano, não dá pra esquecer, aqui é o fetinho, velho. Acho que acabou a bateria da minha lanterna. Não. Tá, aí, aqui tem. Puta merda. Tá, vamos por ali, meu. Cadê tu? Ah, tá. Tô. Tô Bebida alcoólica e chocolate aqui. Peguei. Se precisar, eu te dou. <coughs> Era essa caverna aqui que tinha bastante chocolate. Por isso que eu tava, tava lembrando que tinha algum. Ó, oh, tem um bagulho da história aqui. Um pedacinho de livro aqui, ó. Nossa, quanto chocolate. Tem bastante. Aproveita pra comer chocolate, chiu, chiu. Muito Deixa eu ver. Barulho de coisa grande se movendo. Ó, oh, bastante remédio aqui. É. Ai, que vendo... dó de deixar esses remédios aí, mano. Achei. Números da sorte. Tava a gente. Não sei se seja pra alguma coisa na. Sim. Tomar Tem uma corda remédio. aqui pra gente subir. Será que a gente sobe ou a gente continua? Não sei, acho melhor a gente subir aqui. Qualquer coisa a gente volta. Ah, vai ter fetinho de novo na sua cara. Não oh, vai, Nossa, mano, na moral. Que susto Pô, da eu porra! Eu véio. não vou ficar velho, eu não vou conseguir jogar esse jogo aqui não, mano. Ah não, lógico, velho. Eu já ah, tenho louco. problema de coração já. Imagina se eu fosse velho, mano. Eu tinha morrido agora, mano. <risos> o bichinho do nada. Ui! Ué? Uh, outra corda aqui pra subir. Ah, será que isso aqui vai pra fora da caderna? Não sei, vamos ver. Tenta mirar a câmera pra cima pra ver se não vai pegar um buraco. Não tô vendo nada, por enquanto. Aqui a gente tem que voltar. Deixa eu parar de usar força para ter estamina quando chegar lá. Ah não, ligasse de qualquer jeito. nossa senhora. Tô chegando em algum lugar, Tô vendo uma, umas prédas aqui. Não foi a corda que a gente desceu? Não. Era um lugar mais bonito lá embaixo, lembra? Com as cabaninhas, é outro ah, lugar que é subir Mais uma corda, é, eu acho que dá lá pra fora, tô vendo uma luzinha lá em cima Vamos descer? Vamos, peraí, deixa eu colocar esquerdo na mão agora Ah, sempre esqueço, quando tá descendo não pode ficar pra cima Caralho mano, que susto. Até agora eu tô. Meu coração tá pulando. Pior que era só um fetinho, né? Uhum. Escondidinho ali, é até <risos> Desgraçado. <risos> Feito pra dar um puta susto, mesmo. Peraí que tem uns buracos meio. Estranho aqui. Dá umas olhadas aí pra ver se achou alguma coisa. Acho que tem nada não, mano. Ai, a hora bugou, mano. Não se você clicar para Pra subir a corda. Come um chocolatinho aí, pega no chão, o resto. Bebe Beleza, o negócio, come aqui. Toma um chocolatinho. Ai, cara, os bagulhos. Ai, carai. Bebida alcoólico não deixa a gente bêbado no jogo não, né? Não. Ué, não tinha que um monte de bagulho sobrando ainda? Ué? Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, fala sério que o jogo tira Puta, mano Tinha é um graveto só <coughs> Tá Tá, aí foi, aí foi o fetinho, vem cá Tem coisa aí? Não Pra e cá então, a gente... É, aí foi de onde a gente veio tá. Pra cá normal para encher está estamina um pouco. Galera, lembrando, a gente está jogando isso aqui... Tipo, agora são 5 da manhã. A gente está jogando isso aqui desde, sei lá, 11 horas. É viradão bagulho. Que é